Ei, boa tarde família Ei, pelo amor de Deus, cê tá ligado, eu apavoro? Para de olhar o celular e olha nos meus olhos Cê sabe que o bagulho é muito louco e eu arrisco Falar pra você que se olhar eu viro basilisco essa que é a cena, então toma cuidado Porque você sabe quem que é o seu adversário Aquele que já te enterrou e te deixou frustrado Aquele que já deixou você sem o caminho guiado Então, você tem que me zelar Você sabe que é isso daqui que eu vim pra te arrebentar Você olha pra mim e não consegue me encarar Vai ser é com essa corrente que hoje eu vou te enforcar Guilhete que tá no bang, cê sabe se eu colo agora é pra arrancar o sangue. Pelo amor de Deus, essas fitas que importam. A sua energia é tão negativa que eu tô sentindo pessoa tóxica. Uhum. Uhum. <ríe> Yo, yo, mas com certeza esse cara é problemático, não adianta falar de basilístico, se seu nível é básico, é isso que eu falo, entende, não convém, você me enterrou, e eu vou tentar tipo pro Frankenstein, e é essa diferença entre a gente permanente, cê sabe que esse cara aqui é muito decadente, cê sabe mano, que você sempre é um demente, Você não é negativo, positivo, tá na minha mente, e vem falando aqui, até da minha prata, mas com no meu conceito, da minha família eu tenho o um respeito. Porque primeiro foi arroz no prato e depois prata no peito. Mano, comigo que ele te se complica Por favor, devolve essa bandana pro Tiririca É isso que eu tenho que falar Que é incrível E com certeza você nunca vai chegar no nível Porque você sabe, mano, você é um demente Toda vez que esse cara cola, ele tá diferente Porque você sabe Que eu falo essa verdade diferente Porque você tem diversas personalidades Nunca é você Aqui é o Kill, que eu não caio no seu papo Com certeza é frustrado E com certeza agora que você tem uma resposta Porque cê tá dando um sorriso com essa cara de bosta É isso que eu falo, então cê fica quieto eu te ensino agora como é o MC completo oh! parabéns hey! Oi! Oi! vai morrer vai morrer e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer. bandana do Tiririca aqui seu MC ela é do Jack Spell eu sou capitão do navio Oi! e essa que é a cena, tá ligado? eu sou constante, agora eu vou dizer que eu sou o perigo do volante, e Tô muito fôlego, ficou fico ofegante Eu prefiro mesmo ser essa metamorfose ambulante Essa aqui é a cena tá ligado, eu sou capaz A música é do Raul e já ficou pra trás Há muitos anos luz Luiz tá ligado, é o que conduz E você não merece ser fregado numa cruz Então você tá ligado que as ideias é direta E você cola sempre com o mesmo papo de profeta yeah! É disso aqui que eu tô falando Firmeza total Terceiro round mesmo e foda-se Aí, para o Ipa pra ver quem começa O terceiro round é bate e volta yeah, yeah. É isso então DJ, lança a brava meu filho Yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, hey, how's it? Aqui na moral, você falou isso perante essa central Entende mano que você sempre é um animal Eu vi Pedro, vi várias roxas, só não aí a central Então você fica quieto, Gustavo é mais tático Com certeza agora, esse cara é clássico Falou que eu ia morrendo na cruz Você é piloto travado, que cuspiu em Jesus Pelo amor de Deus, você é cruel E você, caiu irmão falso, te matou a pé. Essa aqui é a central do que é a fita, vou usar um óculos escuro como vovó dizia, você não entende, pelo amor eu arrebento Você tá na central tomando um spank aqui no centro, pelo amor de Deus esse que é o barato, agora mesmo custavo que eu já te avacalho mas com certeza essa fita é faia, você sabe mano que esse cara nunca tá na baia, entende que o cristal sempre é minha praia, eu não trai ninguém, eu mato Judas antes que ele traia pelo amor de Deus, eu sou fera eu nunca fico na baia, tô no mar buscando terras, essa que é a você tá ligado, camarada, que o baú de ouro não é o Gustavo que acha Com certeza esse cara vai apanhar até sexta Realmente se é fera, pois não passa de um besta É isso, mano, com certeza que não domino Cê rima por terra. é Olha a tatuagem do mano, pagando de tu tá com a mão. Cê tá achando que é do Egito, então cê tu tá tontão. Essa aqui é a cena e pega a visão. Que eu vou acabando aqui contigo te esculachando a visão. Realmente é Egito essa rima que dispara. Porque eu sou um o tu, taca a mão na sua cara. É isso que eu falo, aqui meu aliado. E hoje é o cliente sempre vai ser espancado. Pelo amor de Deus, cê tá ligado, Gustavo. Que agora na batalha, pelo amor é o um ponto fraco. Você não sabe ser é idiota. Com essa franjinha, senta tá mais, é pra Cleópatra. Tá sacanagem, Obrigado por isso, rapaz. Ai, esse é louco. Obrigado por isso aqui, tio Vinho. é louco, mano. Aí, rapaziada, vocês ouviram, vocês decidem, certo? Quem gostou das rimas do cu, faz barulho. Quem gostou das rimas do Kiret faz barulho! Vou pedir mais uma só pra finalizar! Barulho pro Gu! Barulho pro Kiret! Eu vou pedir mal, não, vou pedir mal! Vou pedir mal, você é louco!